Fala galera, aqui do meu canal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Manuel Mano. Para quem me conhece, também me chamo Manuel Mano. No vídeo de hoje, vamos trazer uma novidade aqui Pra vocês, um vídeo diferente, para extrovertido, para dar risada, para alegrar e um vídeo com pessoas que eu gosto muito de, de ver aqui no, no YouTube porque me faz bem, então eu quero trazer aqui para vocês também aquilo que me faz bem, né não apenas vídeos é, dentro do carro, na rua, mostrando a rua, então podem dar sugestões aí, outras sugestões de vídeos é, diferentes, tem algumas sugestões que eu vou trazer aqui, não sei o dia, não digo, no, não né mas eu vou trazer as sugestões que eu tenho, mostrando os bairros, enfim. Mas assim, dizer que né, eu estou aqui para trazer outros tipos de conteúdos também. Então, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal, botãozão vermelho. Né? Vá no sininho das notificações, ative, acione. Para todo o conteúdo que eu trazer que você é ser o primeiro a ser notificado. Notificada. Não se esqueça de, antes de terminar o vídeo, deixar seu like. Muito importante. Ajuda demais, beleza? Então dito isso, bora pro vídeo! No vídeo de hoje, é... creio que vocês conheçam que é a Gaga de Leos Aqui da Bahia, a Bahia é um berço de cultura, né? onde revela vários talentos do humor, da literatura é o peso da cultura aqui na Bahia. E eu gosto muito, eu valorizo muito os personagens da Bahia, do Nordeste em si. Principalmente nesse meio de, né, é, das redes sociais. Então, e o vídeo de hoje é, é falar da Gaga de Ilhéus. Falar não, trazer aqui pra vocês. Né? Agradecer, agradecer não, né? mas assim, parabéns aqui se tiver ouvindo, vendo esse vídeo, né? é a Gaga de gêneros sou, sou fã fanzão é entre outros gagos é que é, nessa live aqui que eu vou trazer aqui para vocês é, né? esse esse videozinho onde é uma conversa né para uma conversa de gagos então onde muitos têm preconceito né é, vem as a, as redes sociais, mídia, e, e proporciona isso, por isso que eu gosto da tecnologia das da mídia, das redes sociais Porque proporciona e, e é, né, dá a eles uma forma de renda até, né? Igual, por exemplo, a Gaga de Léo Solange, é, que como falei anteriormente, sou fã é, Então agora tá trabalhando aqui nas redes sociais, na tem um canal dela é, assim como os demais né então, Fábio então, sem mais delongas, é, é, fiquem aí com a, a, a, o diálogo dos gatos beleza? valeu, assista aí com a gente e já é, se inscreva no canal vá lá, procure o canal é, deles é fácil de encontrar. E na live aí vai estar o nome de cada um. Vai lá no canal dele, se inscrevam. Beleza? Se inscrevam no meu canal aqui e vamos assistir juntos. Ah, tá, tá. Cadê, hein? Esse, esse, esse Fábio que não... não. Bota ali na live. Botei, botei. Tá entrando? Tá tá. Peraí, peraí, Ô, Fábio, Fábio, bota. É, vai, vai, vai, vai, vai. Ô, Fábio, ô, Fábio, Eliseu, Eliseu. Tem que ser devagar, um por um. Tem que ser um por um. Agora, Fábio, calma, gente, calma. Fábio, fale primeiro, Eliseu e Fábio, segundo É, não, ainda bem que eu sou gago, mas eu consigo falar um, um, umas palavras. Mas isso aqui não, não consegue dar, viu? É. E como como como é isso aí? Eu, eu eu eu eu eu, Eu. Eu. Eu, aí. Eu vou, eu vou ficar na As Gaga, o vai, o vai ver, hein? Ô oh, oh, oh. <risos> <risos> <sum> <fa> peraí, peraí, ô, tom, tom, ô, preto não, Fábio. Ô, Fábio. Você Você Você Fábio. Fábio, o que estava fazendo que Fábio? Agora, agora aqui que demorou. É, é banheiro. Ah, ele beleza, Fábio. Ah, ah, a, a gente, a incredible. gente, a century, gente. Em, em, em, em em em. Entendeu? a sua Agora pega. Um. Um. Um. Um. Tá bagunça aqui. Um. Um. Um.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 Tudo bom é, é, é bom ela o ela Uh, uh, uh, uh. Traduza, uh, Gaga. Foi que ele disse: Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, tá disse, Ele disse, Ele disse, Ele eu não disse, não disse, eu não Ele eu eu oh. disse, eu não, Ele eu disse, não disse, Ele disse, Ele 2021 Acabar, viu? op op op op op op op. Op op I <laughs> remember <laughs> Não consigo nem mais. Ele mora Sol. Ele falar. Ele mora onde, Sol? Onde é onde a cidade? Eu não tem nem nada aí. Ele lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá é ele o Agora mas eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas eu não sei, eu não sei. eu não sei, eu não sei. Agora eu eu não sei. Um desafio para os três, começando com o Braia. Braia, fale o número 44. É. Porra, aí, aí, aí, aí, aí tá bom. Aí, tá bom. Vai, vai, Ai! Quatro. Quatro. 40 40, tu 40 40 E 4 E cadê qua, qua, qua, qua, qua, 4? E 4 e 40 e, e 4 Eliseu, 44 qua, 40 e 4 Gaga, 44 4 qua quá, quá, qua quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá,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 meu Deus oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh salva essa live salva eu tô tô terminar posso postar já né acabou acabou acabou acabou acabou acabou acabou postei né é, você... é só, ah! ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, Fábio. Como, como, como, como? Vamos, bike, vamos, vai, bike. Você, como? Você Obrigado, senhor. Tá? Pipe de mim. P... P... P... P... É. Você... A melhor palavra, se vocês começarem a conversar junto ninguém vai eu entender. Tá? Peraí, deixa eu falar aqui, gente. Peraí, peraí. Fábio, você, você não é pipidiminha. Você, você já tomou vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vacina. Você tomou. Você tomou a vacina. Nossa, next, né? sabe? Na, dá só uma da Managinho, ou ou pode na vavácle. É, é, é eu ele ô, ô, ô, ô, tô, ele, tô. ele aqui, que, ele, ele o que ele falou o que ele falou que ele falou o que ele que ele falou que que ele falou ele disse, ele disse, ele disse ele disse ele disse ele disse ele disse, ele disse, ele disse. Ele pipi, pipi, pipi, primeira vacina. ele falou que já tomou a aqui primeira Você já tomou vacina meu quem, quem? <risos> eu hum. não ah, ah, ah, ah, ah. ah, ah.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 Oh, oh, oh, sexta-feira acho que é pra ser é pra ser é é é pra é é amanhã. Ô Fábio, ô oh, Fábio, ô oh, Fábio. é ele disse ele disse ele disse ele disse ele disse ele disse ali, disse disse que, que, que... Então, você falar. Fala, fala. Ah, ô, oh, Fábio, ô Fábio, ô fú, ô fu, ô fu, ô fu, ô, ô, ô, p... ô Fábio você consegue cantar? Cantar. Ah, oi, irmão... oi, Vou, vou, vou, vou, vou. Você consegue cantar alguma música? <risos> assim para mim éco <SILENCIO> éco eu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 Qualquer um. hum. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, minha sustentas em minha dor, que isso me leva mais perto de ti, uhum. mais perto do teu caminho, é e bom. ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha eu não procuro por coroas. porque essa é é é, é, é, é, é assim, assim, assim, assim, assim. <SILMIE> Rapaz, o Tom, o Tom tom Ele não gaguejou não não... Ele... Um ele... ele não gaguejou Um pouquinho, velho Ele não parava nada Você já viu alguém Gaguejando Tu já viu isso? Não, é, é, é, gente, é, é, é, é, realmente A gente que é, que, que, que é gago Quando canta É Não gagueja Eu falei Não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não. Não o Eu, porque o, o sébaro hm? O que, rapaz? <risos> o que? Eu vi que nós, nós de quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro partes do sébaro Sim, é, sim, é, Sim. É, que a paz que a gente canta livre Que tem E a paz que quando a pessoa bebe Fica o sêmbaro Fica rodando Que nem pipião E que Boa noite Ô, ô, ô Ô, Fábio Ô, Fábio Sua voz é bonita, Fábio Parabéns, Fábio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 falou a coisa não. É eu É É é é é é é é é é você é você é uma música. que sei. Eu sei. É Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. É Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Oi! Gaga, você consegue... O... Gaga, você consegue entender... O Fábio, assim quando, quando, quando, quando, quando, quando eu entendo, eu tá traduzindo para o povo. Ele falou, Não. ele disse, ele disse, ele disse, ele disse que está muito bem. Que o cérebro raciocina, ele quer está muito bem. Ele está tá, tá dizendo, é isso. Ele, ele, ele, ele falou. A... Oi, Fábio. É, negão prêmio real. Depois vamos fazer a. a a nossa live, viu, gente? Ô, ô, ô, ô. É, ô, é, ô, é. Ô, é, ô, é, é. É, é, é, Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ô, Eliseu, é, Eliseu, canta a música também aí, só um trechinho. a música. Eu, é, é, é, e deixa eu ver aqui, é... Meu, meu não, não diga de Deus Que tenho tão, que tenho tanto medo E ficar sem o, o teu a, a, amor É só o teu ela vai. vou vai vou vou vai. vou é vou vou vou vou vou vou vou vou vou vou vou vou eu só consigo cantar com uma música escutando. Eu vou cantar, eu vou cantar no brasileiro, só um trechinho. Canta! Nossa, Ouvira, ouviram dos pirangas as margens para De um povo era Outra, não, outra, essa tá música, é o hino não. é a gaga que sabe pra vocês. Agora, quase de vez um... som o hino na sua casa. <risos> E é, você tem ah, vai, atenção, os três. vai. lá m m m m não, cara, não. Não, com... peito, a própria morte. Quem é que eu sou feito? A dona Prata está pensada. Meu irmão, que é isso? Eu tô, estou... Tô... Eu, eu, eu... Oh, oh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 e aí, e lá, e sei. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,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 é o quê? É o. letrando. O letrando. É, o letrando. Mudou. Você daqui. Até na. Na. Na. Na. Na. Na. Que? Não é tudo que a falar. Não é tudo? Graças é <tos> Eu não Olha, você, tá <sos> oh, oh, oh, oh, oh. você sabe falar. Ó, ó, ó. Você sabe falar. Ó, tô, oh, tô, tô. Ó, tô tô você tá rindo. Ó, ó, ó. Eita, meu irmão, velho. Era o que, Branca, que ela queria falar? O, é, otorrino, otorrino, otorrino, otorrino, otorrino, otorrino, otorrino, otorrino, otorrino, otorrino. E aí? Laringolo... La, la, la, la, la. Lá, lá, lá, laringolo, engolou. La. Lá é melhor só letrar. Oh. Não vai, ô, ô, ô, ô, Eliseu aí. O que é que eles querem falar? Eliseu, o que é que eles querem falar? Ó, ó, tô, no, dia, ô, não, não, não, não, oh, oh, oh, peraí, peraí. É o, o, o, o, o, o, o, o, o, não o, Fábio. É isso. É isso. o, o, o, Oi, vocês começaram falar quá quá quá Era o quê para que a Gaga queria falar aí? Ita Ita... Ita quáquá. Ita É, Ita Ita Ita. Ita. Ita, Ita, cucu. Ita... Ita... Seu cu, seu cu, Ah, é. É. É. É. É. ah, ah, é. É. É ele ele, ele fica sem. sem... Ah, ah, ah, ah, ah. É, é que idioma do inferno eu eu que eu ô, eu aí eu Hum. É. Ah, a é. Onde? É? É Ei. É que eu eu, eu, eu eu tô era é, é, era bom se juntasse nós quatro no meu canal. Assim, ppppp somente, né? Rapaz, é... eu a pávamos fazendo os quatro no YouTube e a se pipo. Rapaz, velho. Pi, bom. ia ser bom. Um, um, um. <missos> Eu, eu só entendi ele falando regra do cu, o do cu. Agora, esse lá... ele faz pra também? Não, ele ele disse, aí disse, que vai que vai pra poder poder organizar isso aí. Não, eu indo. Ele disse que vai Dá para fazer uma live. É... Dá para fazer uma live é... com. com, com, com... Com cu? não é. dá para é. dá para fazer uma live com uma live com cu, cu? Com cum cum cum cum cum do cu. cum cum cum cum cum Dá, Fábio, pra fazer uma live com o cu? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, e e <risos> Oi, YouTube, seu o o o eu não falei nada o que tá, tá, tá, tá dá para fazer é, uma um com cu com, com quatro com com não uma... <risos> dá, dá. dá fazer com quatro tá. ah, não, mas cada um, não tal da gaga. não mas é. cada um em sua casa assim dá, dá, dá. Dá, um dá, mas eu quero fazer vocês tudo ao vivo. É, ao vivo e a cores. Tá, tá, tá, tá. Ó. Tá bom. Eu tô... É. tô, eu tô eu, meu, ó, ó, mas como, como, como, tomar ah, vamos aproveitar para tá. essa live. Hum, Vou... Cocô colorido. Hã? Tô muito, tá, Você eu não vai de... fazer em preto não, e branco? Não, tô tô a roupa cocô colorida. De caminhão, colorida. Tô, tô, tô, tô, tá, tá, tá, tá, tá, bom, beleza? Vem, Gaga carma com Tá, tá, bom? Pronto, tá, tá, tá, tá, tá bom é é é é é é é falar aqui eita, é é é é é Posso falar aqui? A galera que deu Deus. Pode, vai, ah, agradece, agradeço. Oh, oh, é, é bongo, bongo, bongo, bongo, bica, bike, é bongo, bike, bongo, bike, deu <cars> também, pa, pa, pa, pacau, pacau, pacau, pacau, pacau, pacau.j, a, a, a, a, a, a, ah, a também deu. É...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 Fala onde. Ah, Adobe. Olha, olha, olha quem entrou. Ah, Gabriel, pra Gabriel, deixa eu te perder. Deixa eu só botar. Deixa eu só botar. Deixa eu só botar. Deixa eu. botar um spray aqui. É com o verme, Vamos agradecer o povo para não ficar enjoativo. É, vamos agradecer o povo. Outra live, tá bom? É, vamos, vamos, galera, gente, vamos. Ah, as mensagens, né, Tom? Agradece as mensagens, né? Todos, obrigado a todos a voz. A, a, a vocês. É, gente, que... Que... Que... Que agradecer a... a, a, a, a, a pri, pri, primeiramente a Gaga, que, que, que, eu, que eu chamei Tom, e Tom que chamou Gaga. Ah, Fábio, Fábio, é, obrigado de, de, de coração, Fábio, o que, que você veio, viu? Que que, que... que que que Deus te abençoe muito aí. É... Eu também muito obrigado, de verdade, viu vocês estão aqui. E agradecer o povo que está aqui na, na, na live. Um abraço. viu Agradeço, galera Eu agradeço a vocês. Gabriel, rolo. Obrigado a Fábio, tá de vocês. E a Lise também. Eu tá vocês, tá, tá bom? É obrigado. beijo um, um beijo bom obrigado por todo mundo lá vai vai vai vai vai vai vai valeu, Obrigado por vai vai Um vai vai Valeu, vai Valeu, vai vai vai valeu. Valeu, um valeu. beijo valeu, Um Seguimos aí. Tchau, tchau, tchau, tchau. <laughs> <laughs>